Olá! Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem! No vídeo de hoje nós iremos fazer dois exercícios com dicas para você poder trabalhar o seu glúteo ao máximo e deixar o bumbum bem durinho. Então vai comigo até o final que vai ter dicas importantes para você não perder. E se você não é inscrita, inscreva-se, quiser apoiar esse canal aqui para que eu possa trazer ainda mais material para vocês Seja membro do canal, ajude o canal, porque assim vai ajudar com que nós possamos fazer melhorias. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é o seguinte. Essa região aqui é a região do antebraço. Você vai colocar o antebraço em contato com o chão, assim, com o solo. Fez essa posição, ficou na posição de quatro apoios. Antebraço em contato com o solo, posição de quatro apoios vai fazer a extensão da sua perna e levar acima, volta, extensão da perna acima, 2, volta, extensão da perna acima, professor, posso utilizar a caneleira, sim, você pode, então vamos fazer comigo, já fizemos 2, vamos lá, 3, 2, 1, 3, 4, devagar, 5, controla e perna esticada, 6, vamos fazer 8, tá? Vamos lá. 7, mais uma, oito. Pegou do outro lado a mesma coisa. 8. 1, um, controla a descida. 2, controla, descida, 3, controla, descida. 4. Controla, descida. 5, perfeito. Estica. 6. Isso. 7, 8, pegou esse exercício. Aí, a outra dica que nós iremos trabalhar é o seguinte. Agora, eu vou ensinar você como contrair o máximo a musculatura do seu bumbum. Essa contração vai fazer com que você ative bem a musculatura dos seus glúteos. Fazendo assim. preste atenção aqui. Você vai ficar deitado de costas, assim como eu estou deitado de costas, vai colocar ambas as mãos apoiando aqui atrás, eu vou tirar essa mão aqui, que é só para poder vocês visualizarem bem o meu rosto, e assim fica mais fácil, vai posicionar ambos os joelhos paralelos, mas lembrando a mãozinha tem que estar aqui atrás, tá ok, botou a mãozinha aqui atrás, eleva, até aí não vi novidade nenhuma Ok, agora contrai o glúteo, relaxa Contrai, relaxa Mantendo, olha só a jogada Você vai manter a elevação pélvica Segurando, já está contraído, ok? Está trabalhando em isometria Quando você fica parado fazendo um único exercício Parei, estou em isometria, parado Contraindo o máximo a musculatura, mãozinha atrás, para eu conseguir elevar mais. Contrai o glúteo, isso libera. Contrai, libera. Contrai, libera. Contrai, faz aí, libera. Contrai, libera. contrai, libera. Contrai, libera. Contrai, não tem uma contagem, tá ok? Contrai, libera. Contrai, libera. Contrai, libera. Contrai, o máximo que puder. Contrai, contrai isso relaxa! O que que você achou dessa dica? Essa dica de treinamento vai ajudar muito a musculatura dos seus glúteos, vai melhorar também posterior de coxa, fazendo com que aquelas gordurinhas localizadas elas vão sair, pode acreditar no professor, aliado a uma boa dieta, esse treinamento. Aí, para dieta, você vai perguntar, mas professor, eu não tenho nutricionista. Como é que eu vou fazer se eu não tenho nutricionista? Eu já pensando nisso, nós temos o nosso nutricionista, que já está preparando o novo cardápio 2023, calma. Mas, para você não esperar muito, porque o treinamento tem que acontecer, eu vou deixar lá embaixo, nos meus comentários, o um link do blog, é o link do meu blog, esse blog é para ganho de massa magra, então se você quer ganho de massa magra, quer ganhar rápido massa, fazendo treinamento aqui do canal, você vai conseguir atingir seus objetivos, mas se você ainda não é inscrita, não é inscrito aqui no canal, porque o homem também faz esses exercícios, tá? Vamos parar de ficar aí com esse preconceito, vale muito a pena trabalhar coxas, glúteos, porque você também fortalece a região abdominal. Muito obrigado por seu carinho, se inscreva no canal, dê aquele joinha, seja membro aqui do canal para ajudar ainda mais esse nosso projeto e até nosso próximo encontro.